Vamos falar então de vetores e matrizes, tá? que são conhecidos mais geralmente como Arrays, ok? É, são estruturas de dados que são muito utilizadas em cálculo numérico, tá? não só em uma e duas dimensões, mas em três, ou quatro, ou cinco dimensões, você pode ter Arrays em, em mais do que duas dimensões, isso aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente mas são muito usados em cálculo numérico, principalmente se você estiver falando de trabalhos com álgebra linear. Okay? Então, o que é um vetor? Um vetor é um, é um agrupamento de, de elementos em uma dimensão. Você pode pensar num vetor como se fosse uma caixa grande sub, é, subdividida em várias caixinhas menores. Cada uma dessas caixinhas vai armazenar um valor qualquer que você vai atribuir a eles. Tá? Esse valor pode ser numérico, ele pode acabar sendo uh, também do tipo string, pode ser um array de, de, de booleanos, pode ser o que for, um vetor de booleanos pode ser o que for, mas o que interessa é que ele tem uma dimensão só. Tá? Então nesse caso aqui eu tenho um vetor de 15 elementos, Cada no, no FORTRAN as matrizes, os arrays, né, os índices dos arrays começam de 1, ok? Se você, não, se você simplesmente declara lá que você tem um vetor de 15 elementos, o primeiro elemento sempre vai ser 1, ok? É, e se você quiser dividir, é, distribuir esses 15 elementos em, em duas dimensões? Bom, em duas dimensões eu só tenho duas escolhas, né? Eu só tenho... Uh, só tenho só tem dois números que eu posso multiplicar e dar os 15 elementos, que é 3 e 5, ok? Então, em duas dimensões, a minha matriz de 15 elementos eu posso distribuir, por exemplo, como uma matriz de 5 linhas e 3 colunas. Poderia também distribuir como uma matriz de 3 linhas e 5 colunas, ok? Essa é uma matriz que não é quadrada. E aí vocês lembram que os elementos da, da cada elemento da minha matriz agora vai ser vai ser referenciado por dois índices, ok? O primeiro índice é que o primeiro índice que eu uso vai dar vai ser vai ser a linha na qual o elemento que eu quero referenciar se encontra e o segundo índice vai ser vai vai dar a coluna na qual o elemento se encontra. Então, né, o elemento é uma, o elemento é a interseção dessa linha e dessa coluna. Então, por exemplo, se eu quiser acessar o elemento na linha 3, coluna 2, eu vou linha 3, coluna 2, e por aí por diante, e daí por diante, ok? Isso aí só para lembrar rapidinho como é, é o, como é que é essa questão de, de, de vetores e matrizes. A gente vai ver na próxima aula como que a gente declara uh, vetores, matrizes e arrays no geral no Fortran.